erva-cidreira, hortelã, casca de maracujá turbo, bateu no notificador, cua, adiciona um pouquinho de açúcar, manjericão, alecrim, semente de pimentão. É só bater e tomar, Leo. Ó, oh, tá curado pra sempre. Mas não, não mora isso, viu o pé. Oh, meu Deus, ó, ó, ó. Quem vai nos salvar nesses momentos críticos? É lógico que é o paraguaio, tio. Welcome. Rapaziada, nossas armas de fogo já estão completamente completas praticamente. O que, que acontece? Vamos pegar uma arma aqui para equipar ela no especial, hein? Será que tem grana suficiente? Sim. Rapaziada, Zero é isso aqui. <risos> 60 mil, tio. Ó, escopeta especial. Rapaziada, pronto. Okay, o kit Sem munição dentro da escopeta? Meu Deus, é só escopeta daqui pra frente, adorei, não sabia esse negócio... Não, Nil, você não conta com a vermelha. Oh, meu Deus, adorei demais, sem tiro, tio. Ó, bica, chega bicando, ó, ó. Olha seu vlog, oh, agora é só bicação, tio, ó. Oh, pronto. Ah, oh, meu Deus, bica aí, eles. Bica ali, ó, ó, seu vlog. Olha isso, seu sucoxa. Rapaz, oh, era agora, é amor, morte, ué, Que desviar, Desvia isso. Otário. Olha, uai, uai. Beleza. Olha, é forte, gente. De... Oh, Vamos sentar direitinho aqui. Vamos respeitar o gameplay do Leon, hein? pelo amor de Deus. Rapaziada. Oh! Oh! Rapaziada, arisco, hein? Ó, oh, do mal. Super escondido e profissional nas tretas, hein? Veio pisando na ponta do pé pro Leon não escutar. Mas o Leon tá ligado nesse tipo de ação, hein? Assim. sim. Rapaziada, se você não se importa, o Leon vai simplesmente lá... Ó, oh, 92 tiros de escopeta ainda, hein? Ah, você curtiu, né? Tá ligado? A escopeta é simplesmente um item universal galacto profissional. Vamos refletir que a gente tem 92 tiros, tio. É amor demais. Que? Rapaziada, um flash rolou no olho do caverninha aqui. Ele acabou de ver munição de magnetas dentro da maleta empresarial do Leon. Procedimento cavernístico já tá ligado. Que o amor simplesmente vai rolar daqui pra frente. Rapaziada, é, será que essa porta aqui abre? Não, não, não era pra abrir, não. Be ah, meu Deus. Abriu. Rapaziada, simplesmente voltamos. Que merda. O que que acontece? Não era aqui. Vamos voltar para o um outro local. A Ashley já está um pouco aborrecida com o Leon. É mesmo. Estamos perdendo um pouco de tempo aqui. Mas é tudo necessário para esse gameplay maravilhoso. É verdade. Se inscreve aí, tio. Oh, meu Deus, a chama, hein? Eu não sei sobre Leon. Vai lá, Leon. É você, tia. Ó, oh, clicou. Oh, meu Deus, Leon. Vai ter que aguentar firmemente. Ó, oh, tá rolando um, umas bernas dentro do seu ruininho aqui. Yeah. Frita aí, Leon. Alright. Aqui vai nada. Rapaziada. Oh, meu Deus do céu. Toma, um bichinho, seu Loki Explodiu, hein? Aí, Leon, muito firme, Esse é o cara mesmo, hein? Ó, oh, explodiu o bichinho. Ó, oh, que... Como você tá se sentindo Como bem. Milionais. O Leon não morre, tio. Oh, pode ficar de boa. Rapaziada, é vez da garotinha, hein? Ó. Oh. Pô, oh, meu, será que ela vai aguentar pressão? Ó. Oh. Pois é, o bichinho tava bicando, hein? O bichinho dela é mais, é mais forte. Oh meu Deus, tá tudo bem agora, hein? O você Leon bem? e a Ashley livre desses locks. Oh meu, curte o Leon, hein? Dá uma assim, hora nele. Isso, Leon! Oh meu Deus, ganhou uma fã em Leon. But I think it's time we go home. Vou para casa, casa tio. <risos> Beleza, rapaziada. Continuando a história com o nosso querido amigo Leon. Já vamos dar meia volta aqui e enfrentar qualquer tipo de amizade, tio, com 100 tiros de escopetas. É mais do que o suficiente pra bicar qualquer um Ai. Rapaziada, ó, já deram até plantinha Cartucho de escopre tá mais Ô, oh, peraí, tio Tem mais aí, tem como colocar mais o 97, tio, voltamos pra 97 O que, que acontece? O Leon curte, O Leon tá curtindo tudo isso, é muito lindo Que lindo, cara Ô, oh, meu, quebra essas caixas aí, Leon beleza. Rapaziada, o tiozinho do mercadinho aqui Já tá Esperando o Leon pra gastar mais, tio. Ó, temos 9, 9 dólares, tio. Não dá. Só que não temos dinheiro algum para comprar coisas. O tiozinho tá viciando nós, hein? Pera aí. Como é que é o negócio? Não tô lembrado, não. Rapaziada. Nada engraçado, hein? Isso, Leon. Ashley, you stay here. Rapaziada, o Leon vai verificar essa treta de perto, hein? Vamos se ligar que ele é profissional nisso. Ah! Aida! Rapaziada Aida! Oh meu Deus, o cajado galacto! Rapaziada, é o cajado dos poderes galacto! Oh meu Deus, ele tem os anel do Thanos! Vale isso tio, o oh, tio é poderoso! Oh Leon! Rapaziada! Oh meu Deus, é muito bom esse Leon. <risos> Peraí, eu não ri não, que ele tá com a e acertou de primeira, tio Como que é ero, Oh, Mr. Ah! me aí na boca, tio. Não mostra isso por não. Ó, oh, mãozinha do dia tá coçando, tio, pra brincar esses olhos já Ó, oh, meu Deus, ele morde, hein O quê? Ei oh, meu Deus É o Capitão Aranha, tio É o quê? Rapaziada Mano, ele não para de dizer Uba, uh, mais oi Rapaziada, vamos brincar esses olhos dele, hein, pelo amor de Deus Rapaziada, escopreta, tio Eu tenho um bilhão de tiros de escopeta para tentar acertar esses olhos dele Ó, ó Ô, pega e ali, oh, rapaziada, a escopretar, ele caiu Vamos mandar o pistolador agora Que o pistolador vai arder, ó oh, Ó, oh. dá o pistolador, dá Rapaziada, ó, oh, ó oh. Cadê a boquinha? Dá, aqui, ah, ó. Rapaziada, pra cá não, pra cá não Carrega, deu, carrega que oh, meu, gente Rapaziada, ele tem que mostrar os aí Isso, rapaziada, ó, oh, oh, pega a escopeta. Manda oh, meu, Pega o pego, hein Aê Pistolador, pega o pistolador. Isso rapaz, tá no de planta, tio. Ah, tá de boa. Cadê o bica? Corre, do outro lado. Deixa esse lock para trás. O que ele bica? Ah, oh, meu Deus! Rapaziada, já já toma, tio. Faz um de groselha aí, bem forte, caprichado. Ó, oh, ó. Oh. Adiciona um caldo de cana em cima. Oh, meu Deus! Aí cura hein, tio. Nossa, assim. Nossa ah, anti-cancerígeno isso. É a verdade. Rapaziada, oh, meu da escoamento, tio. Ó, vem que vem que em seu aí. Ó, oh, ó. Oh. Ó oh, como que pega, seu lock? E aí? Aí é pistolador. Pistolador já dentro do seu enxaqueca. Ó, oh, mostra. Mostra pro Leon! Aí! Ah. Beleza. Rapaziada, escopreita na mão outra vez. E assim vai, tipo, 91 um tiros pra bicar seus olhos. Manda! Abre isso aí! Abre. Ah, abre pro Leon! Ah. Abre, tipo, abre logo! Oh, meu Deus! Isso aí! Isso! Não, meu Deus, tirou no Saru Rex. O Leon ah, adora isso. Rapaziada, já estamos ganhando a treta aqui, ó. Oh. Cadê o Zoi? Ah, oh, meu Ah, oh, meu Deus, não vou moça bolinha, não. Não mostra os olhos bolinhos, pelo amor de Deus, hein? Rapaziada, escopeta. Ó, oh, escopetamos. 90 tinha pra acertar o seu.. Sol... Oh! Pera aí, gente. Um rotar, hein? Ah, ah. Como é que é o negócio? O que, que é isso? Oh. Não sei. Oh, meu... Ai! Olha, ai, ai! Rapaziada, eu tô calma, eu tô de boa, ó. Oh. oh! Rapaziada, ele tá atrás! Nossa senhora, que é isso? O oh, Ele tá bicando! Oh, ver, pega esses olhos desse Loki! Ô tiozinho, não vale isso, hein? Você tá roubando, tio. Dá aí. É oh, Deus, o zoinho! Onde? Pega o Mostra. tiozinho não quer mostrar não, hein? Olha, olhinho, pera aí. Rapaziada, tá na hora de tomar um, hein? Ó. Erva cidreira. Hortelã. Casca de maracujá turbo. Bateu no notificador. Cua. Adiciona um pouquinho de açúcar. Manjericão. Alecrim. Semente de pimentão. É só bater e tomar, Leo. Ó, tá curado pra sempre. Ó, oh, dá o zoinho oh, É o barril Ele fica perto do barril, tio. Não, tio Não, não, não te dá chance, tio Rapaziada, já zeramos, tio Ó, oh, oh. mostra Ó oh, oh, o tamanho do pistolador Vai oh, Morre não, hein, tio Vamos morrer, hein Pelo amor de Deus capeta, Rapaziada, tem que abrir essa ponte aqui, hein Ó, oh, tem uma plantinha lá em cima Isso, Leo Vai pro outro lado Isso, Leo Ah, seu bloco Aqui a gente ninguém pode pegar nós desse lado, seu bloco E aí? Rapaziada, aqui a escopeta não pega, hein, tio Aí ferrou, hein como que é o negócio? Oh meu Deus, é... ai, ai, ai. ixi! Oh, pegou o Leon, hein? Pegou o Leon. Rapaziada, ele pula, hein? Tem teleporte e tudo mais. Cabreirão. Rapaziada, é escopeta, tio. É, é, é aquela estratégia, tio, É melhor. É a melhor. Só, ó, 89 tiro escopretal, ó. Oh! Oh, mentira! Oh! Ah! Hortelã, casca de manga, bate os dois juntos e toma! Rapaziada, não encheu nada, hein, tio? Vou ter que fazer o mesmo procedimento. Só que dessa vez, você pega a cerola da verdinha e combina com couve. Ó, a gente vai bater, me... bater um pouco melhor tio. Olhinho, pelo amor de deus hein, vamos picar esse zoinho dele. Cadê o zoinho? Oh, ele tá dando, tá dando escorpiãozada tio. Dá um zoinho tio, cadê? Tá no zoinho às 12 horas. Olhinho, pede pra ele com calma. Ô tio, você... rapaziada, queimou. Rapaziada, o zoinho já queimou desse lado? Não tem? É só do outro lado agora? Caneco! Oh meu deus! Ô oh, pega, pega o seguinho. Ô oh, oh, meu Deus, pera aí, tio. Pera aí, peraí, peraí. peraí. Olha oh, o tamanho do barril aí dentro do seu olho, caverninha. Ô, oh, meu Deus, faz isso não, hein? Tá estragando, enfeiando o gameplay. Oh! Se inscreve aí, tio! Peraí, Vira de boa, vira de boa. Escopeta esse barril aí, ó. Oh, ó. Oh. Toma, seu lock. E aí? aí? vai dar boquinha? Ô, oh, meu Deus do céu. Agora a gente tá no pistolador com calma. Respira. Ó. Oh, ó. Oh. aí Pera aí, tio. Não vai morrer, não. Oh meu Deus! Rapaziada, ah. pega esse ceguinho ali. Tem um ceguinho aqui. Ó, oh, taca no zóio dele. Oh, pera aí, tio. Vai... Oh, meu Deus! Ah. Peraí. Tô calmo, tio. Tô calmo. Ó, tem um monte de zoinha aqui, ó. Ó, ceguinho, vá. E aí, tio, não, não funcionou? Não. Então ah. oh, né? a gente vai de granada mesmo, tio. Ó, granadão. Olhou! Oh, Pegou, hein? Pegou! Aí, tio, pega. Cadê o zóio? Ah, dá, dá um pera peraí. Rapaziada. O cara é altamente resistente, hein? Olhou! Oh, Bazuca agora, tio. Pega logo o Oh, Ah, meu Deus! Tá muito bazucando. Homem, oh, não cabe, tio. Fazendo momento do amor. Vira ali, ó. Vira. Ó, ó. Away! Bye! Seu homem. nos seus olhos. Oh, meu Deus! A bazucada dentro. Ele morreu. Ele morreu e deixou uma grana altamente periculosa pra nós, hein? Rapaziada, vamos se ligar que tem um negócio altamente estranho ali, hein? Ô Leon! O, quê? Desculpa, Leon. Ada, o que? Sorry, Leon. you do what this is. Ô Leon, e aí? Oh, meu Deus! Ela corre! Ô, Deus, ela pula, hein? Com amor, hein? Rapaziada, você viu a morte do pulo dela, né? Olha, o pulo é junto, eu pulo junto, junto, você não cara. Rapaziada. Não você, oh, de meu Deus. O um que três minutos? Rapaziada, chave aí. Oh! Ah ela vazou, deixou o Leon pra trás, gente. Ela pegou o um negócio lá, e Vamos ficar ligados. <risos> Temos um ursinho, pelo menos, hein? Muito <risos> lindo. Oh, meu Deus. Agora chegou o elevador. Claro que chega. O elevador vai chegar, depois que explodiu todo mundo. O que que acontece, Leon? Pegue esse dinheiro do cara, hein? Vamos que 100 mil Joe, o cara é Playboy Pegamos todas as riquezas que sobraram das ofertas cotidianas dos loquinhos pode até com... agora, agora a pontinha não mexe Joe De boa, você pode atravessar a hora que você quiser Por que eles queriam zoar o Leo aí? Vamos se ligar rapaz. Pegamos nada mais, nada menos que o último elevador O Liam já está a Para ver se a Ashley está de boa Oh, oh meu Deus do céu Rapaziada, tinha esse buraco aí antes, o cabelo não viu é um buraco nenhum não, hein? Vamos se ligar. Beleza. Rapaziada. A Ashley já está de cara. Ô, oh, meu Deus, é, é fundo o negócio, aí é ele. O oh, seu joelho é muito profissional. O quê? Ele ainda vai pegar ela no colo? Ô, oh, meu tal. Rapaziada, supino. Você viu o bíceps do Leon? Não é um bíceps normal, tio. Supino declives declinado e disfatequinizado. Que é uma série nova das musculações altamente treinadas dos Estados Unidos Vamos se ligar aí tio, vamos fazer a academia direita, hein? vamos ter o bíceps do Leon Hang on, sweetheart. Vou fazer o quê? Oh meu deus, <risos> empina Leon, oh Oh meu deus Leo! vamos empinar esse jet ski aqui pra esquerda e direita tio, ó oh. Altamente no comando do amor Oh, tem rampinha hein Ué! Well. <risos> Rapaziada, tem rampinha assim, o Leon curte esses negócios, oh, vai explodindo tudo em um minuto Vale isso, tio Onda sei, oh, meu, vai, vai ter que ir rápido agora, hein, Leon? ei Pô, oh, aperta W aí, Leon Beleza, rapaziada, vamos ficar ligados, a tá, tá rolando umas, uns rochedos Iceberg oh, Pera aí, tio, vale isso Olha, tá rolando os negócios do Titanic aqui Ai, meu Deus, rampinha Leon Vamos ficar ligados, hein? Vamos rampar à direita essas rampetas. Beleza, esquerda, direita. Eu já vi um fim do túnel! Iceberg! Outro! Pô, Leon, vamos conseguir ligar nessas curvas hein? Rapaziada, é nóis, hein? Ó. Oh. Hello! Ha! Rapaziada. Ó, oh, rolou até um arco-íris. Como ela Ashley. caiu, hein? Caiu, Leon. Você viu? Eu vi. Ashley! Oh, ele faz tudo isso mata todos os monstros pai acha ele morrer aqui cabaíeiro ele não faz isso não aí coitado ele come on let's go home sounds like a great idea mission accomplished right Leon not quite I still have to get you home safe so uh after you take me back to my place <eficaz> Se we do some me. ligou na empinada Leon, ele é foda, tipo, oh, meu Deus, o cara é bom. Terminou hein? ó, escureceu a tela Vamos ficar ligado Jogo altamente legal O Caverninha adorou jogar ele O Caverninha vem agradecer a todos os inscritos cavernísticos Estamos batendo recorde de likes Beleza, o que, que acontece? O Caverninha já preparou novos jogos gregos aqui Vai rolar uns negócios aqui Simplesmente treta, hardcoreismo, cabreirismo, automobilismo Pera aí, esse aqui também não é mais ou menos isso rapaziada, espero que vocês tenham curtido a série Cabernet deu um método profissional aí nas edição, caprichou um pouquinho legal Porque o Leon merece isso, sabe que o Leon é um cara legal, simpático, beleza? É um cara saudável agora que está com um bichinho fora do seu organismo e altamente patola, hein? Rapaziada, mais ou menos isso Eu vejo vocês na próxima série Espero que vocês tenham curtido Vamos aí dar um apoio grego pro canal cavernístico Quem quiser dar um like Quem quiser dar uma compartilhada E quem for milionário que nem o Leon aí Tiver as caixinhas de oferenda aí Profissional aí Quiser patrocinar o canal do Caverninha <risos> Nós, aí Tamo junto Rapaziada, então é isso Te vejo na próxima série Nesse mesmo canal Nos mesmos dias E paz na caverna Oh, my.